envolvido no processo da 2 Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Buscamos construir uma sociedade justa, feliz e sustentável. Assumimos, assumimos responsabilidades e ações cheias de sonhos e necessidades. Esta carta carrega as ideias coletivas de 12 mil escolas e comunidades de todo o país que realizaram suas conferências em 2005 com o desejo de 4 milhões de pessoas. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Em abril de 2009, acontece a terceira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. No programa de hoje, vamos debater a importância dessa conferência e discutir algumas propostas das edições anteriores. Nossas convidadas vão falar também sobre as mudanças ambientais globais em andamento, e sobre o papel da escola na busca pela qualidade de vida do planeta. Para falar sobre esses assuntos, convidamos a coordenadora-geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, Raquel Treiber, a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Eda Tassara, e a coordenadora estadual de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, Daisy Keller Cavalcante. Muitas escolas do país desenvolvem projetos relacionados aos temas presentes na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. No bairro da Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro, a nossa equipe conheceu um trabalho de um professor que desde a sua participação na primeira conferência, luta pelas causas ambientalistas junto com seus alunos. Bairro da Pavuna, município do Rio de Janeiro. Na escola municipal Deputado Wilton Gama, as questões relacionadas ao meio ambiente fazem parte do projeto político-pedagógico desde 2003. A participação da escola na primeira conferência enquanto Juvenil de Meio Ambiente, a mim, especialmente, influenciou, assim como outros professores também, no sentido de que nós passamos a discutir as questões ambientais de maneira mais integrada, buscando a participação de alunos e professores nesse processo. E as conferências são processos importantes dentro de uma democracia participativa, o cidadão ele tem o direito de participar da elaboração, fiscalização e implementação das políticas governamentais que têm a ver com sua vida. A preocupação com o meio ambiente deu origem em 2007 à primeira conferência infanto juvenil pela justiça ambiental organizada pelas escolas da região. A Conferência Enquanto Juvenil pela Justiça Ambiental, ela foi um desdobramento da primeira Conferência enquanto Juvenil Nacional de Meio Ambiente. Mas por que Justiça Ambiental? Nós escolhemos um olhar, que é o um olhar de que existem pessoas que vivem, grupos populacionais, que vivem injustiças ambientais. Nós temos grupos que têm mais acesso à educação, ao lazer, à saúde, à cultura e maior renda. Outros grupos que não têm acesso a todos esses benefícios da cidade, e ainda sofrem com condições ambientais precárias. Neste encontro, a pauta do debate envolve a busca de soluções para um dos problemas ambientais do bairro. No Rio Pabuna, nós como moradores não deveríamos mais jogar lixos lá. E o, a parte do governo, da, das autoridades, limpar os rios. Porque eu lembro que pessoas antigas, se você colar, conversar, eles falam que aqueles rios eram navegáveis. Minha mãe dizia que tinha peixe, essas coisas todas. A gente vai ficar parado só esperando. Não, a gente tem que fazer alguma coisa em prol disso. Mobilizar. Nós temos que se mobilizar junto ao grupo. Ou então mesmo é fazer seus, é, seus pedidos mesmo às autoridades. Entre os alunos estão os que foram eleitos delegados e suplentes para representar os anseios de cada turma da escola. O delegado ele não pode dirigir na primeira ou segundo segunda obstáculo. Tem que ir até o fim, até um, que sonho, até poder virar realidade. Ele tem que ser responsável, ele tem que gostar do que ele faz, porque não adianta você fazer uma coisa só para aparecer ou para ficar mais popular, não importa. A gente quer que essas crianças e jovens se assumirem um dia, participarem de algum movimento social, se assumirem a liderança de algum movimento ou se assumirem algum cargo público, que esse jovem tenha esse respeito ao outro, ao cidadão a que ele está servindo. Alunos e professores já estão em ritmo de mobilização para a conferência na escola. O próximo passo será a etapa estadual e, em seguida, a terceira Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. A escola se com muitas coisas com debates, é, mobilizações nas salas e conscientização de alunos e professores. A conferência não pode ser foguetório ecológico. Ela não pode ser, um momento que acontece, virou festa, desapareceu, caiu no um esquecimento. Ela tem que ser algo contínuo. Raquel, o que é então a Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente? Olha, eu vou contar um segredo para você. Para nós, ela é um belo pretexto pedagógico para a educação ambiental entrar com um texto, né, que no caso, neste ano, é Mudanças Ambientais Globais, que nós estamos já na terceira conferência nacional infante juvenil pelo meio ambiente. E esse pretexto pedagógico é muito mais forte, né, porque a riqueza da conferência ela está na escola. É o que acontece na escola que tem a ver com democracia participativa, como a gente viu uh, o professor falando lindamente sobre isso, uh, numa situação que é aberta, é dialógica, né, e que uh, as crianças, né, os jovens e os adolescentes, é que participam dessa construção de saberes né, na escola, de forma dialógica e horizontal, e no debate e se aprofundando sobre temáticas que normalmente não chegariam nas escolas, né? E que a, nós trabalhamos com elas, né? Nós estamos, uh, todas as escolas já devem ter recebido esse material, uh, que ele foi feito com o olhar para a escola, com inserção curricular, e uh, de maneira em que a gente consiga, com esses processos de educação ambiental, contribuir para a construção de sociedades sustentáveis, né? E sustentáveis politicamente, ecologicamente, hum, filosoficamente, eticamente, economicamente, socialmente, né? São sociedades sustentáveis em todos os sentidos, em todos os âmbitos e que nós fazemos essa educação ambiental fazendo, né? Na prática e com a conferência. E um ponto que é interessante, que está no texto que os professores receberam eh, no boletim, é que essas escolas que estão participando da conferência, elas não têm ali um lugar apenas de ouvir as propostas que estão em discussão, ou os temas, os grandes temas que estão em discussão. Elas também têm uma função propositiva, não é isso? Elas têm uma função de uh, trazer para o local, para o micro-local, para a escola e para a comunidade, uh, esses saberes, né? Essa discussão que é global e local simultaneamente. A gente já não fala mais em pensar globalmente e agir localmente, né? a gente fala de pensar e agir simultaneamente, né? local e globalmente. E, e a, a conferência está aí exatamente para construir esse ambiente de diálogos e trazer os saberes locais para esse diálogo global. Certo. Nossa segunda convidada, Eda, o que, que caracteriza uma educação ambiental crítica, que eu acho que é o sonho, o objetivo de todo professor que começa a trabalhar nessa perspectiva? Bom, a crítica, originalmente, quer dizer questionar verdades. Questionar verdades significa saber em que elas se baseiam como verdades, não é? Do ponto de vista da educação ambiental, uma educação ambiental crítica significaria ir além da constatação da problemática ambiental, ir além da constatação dos problemas ambientais, para a compreensão de quais são os seus determinantes. Determinantes que se situam no comportamento social, mas se situam nos, na origem das, da, da própria produção do comportamento social. Essa origem é histórica, civilizatória, social, cultural e também ambiental, não é? Então, nesse sentido, uma educação ambiental crítica, ela tem que se voltar para uma análise dos fundamentos da problemática ambiental, para suscitar a possibilidade de intervenções que de fato venham a ser eficientes, não é? que realmente possam ser eficazes na produção de uma transformação da própria problemática em condições mais aproximadas do, da desejabilidade sustentável socioambiental. Quer dizer, uma sustentabilidade socioambiental implica numa, num processo de construção histórico-social que necessariamente depende da compreensão dos fundamentos da crise. Então, uma educação ambiental que vai além da constatação e que vai buscar a, as causas da problemática pode se denominar uma educação ambiental crítica. Quer dizer, não é pouca coisa, é um desafio para a escola que está posto também. É, mas o material, esse material que está fundamentando a preparação da terceira conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente, ele vai oferecer subsídios para essa compreensão. Não é? é claro que os professores e os alunos poderão ir além do material e deverão ir além do material, não é? porque o material vai subsidiar uma forma de compreender a situação. Não é? É, são informações científicas não é? que vão suscitar a possibilidade de inserção dessas informações na análise do quadro socioambiental. Então, eu acho que é, eles não estão isolados não é? e é uma atitude intelectual. Não é? Uma vez estabelecida essa atitude... O próprio professor, os próprios alunos vão buscar seus subsídios e vão poder propor diferentes formas de intervenção. Não é? Porque as intervenções elas vão depender das problemáticas locais não é? e das possibilidades de poder intervir sobre as questões é, analisadas. Ok. A nossa terceira convidada, Deise, o boletim também aponta a melhoria na relação ensino-aprendizagem como uma das consequências do processo das conferências na escola. Como é que essa mudança pode ser compreendida? Bem, nós compreendemos, é, enquanto gestores né, dessa política no Estado, que toda educação ela tem de ser ambiental. Se ela não é ambiental, ela não é, né, no seu âmbito maior da palavra educar. E para nós, esse programa Vamos Cuidar do Brasil é uma política estruturante para todos os estados. Eu falo em nome do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso perpassa para todos os estados do nosso país. Porque quando no primeiro momento, a primeira é, assim, conferência, foi uma grande campanha, um grande chamamento, que tornou-se um programa federal né? vamos cuidar. E hoje, essa é, é assim. Terceira, é, a assim, inversão, nós aqui no Rio vemos isso muito de perto, porque hoje em dia, por conta desse programa, nós temos hoje institucionalizado uma coordenação estadual, nós temos um espaço para a gestão, para pensar essa educação ambiental, ou seja, não é, é assim bastava que os marcos legais do Estado, do nosso país e de outros países, para que isso fosse de modo real de modo local de modo de inserção na escola e o que nos deixa muito feliz é que é que esse programa proporciona que a escola fique mais feliz quando é, é, é a Raquel eu disse né que é um grande pretexto realmente é um chamamento aonde toda a comunidade escolar não somente é, é assim um professor né porque nós pensamos assim se toda a política se toda ação ela não reverberar para o nosso educando ela não está de vida acontecendo, né? Então, esse programa, ele... É, assim possibilita, que isso chegue na ponta no nosso jovem e que ele volte para nós, e ele assim, demande ações para nós por conta dessa própria política e o Rio de Janeiro, ele está num grande exemplo do próprio é, órgão federal, sim, Brasil, nós temos um órgão gestor, MMA e MEC que pensa essa ação muito conjunta no Rio também, nós temos aqui Sedu, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de é, assim, Ambiente e nós pensamos juntos ações coletivas, é, assim, para oposição para a escola, ou seja, não apenas a SEDUC se pensa na escola, mas a Secretaria de Estado também de ambiente pensa junto conosco, seguindo um grande exemplo dessa política federal. E agora, nesse momento, as escolas do Rio de Janeiro já estão em processo de conferência, já estão se preparando para a terceira conferência? É, na verdade, nós estamos já... Há uns três meses, nesse movimento, né, muito feliz. Nós estamos fazendo pré-conferência já. E nós já fizemos uma aqui no Rio Capital, fizemos mais por três cidades, é, é, assim, do interior. Ou seja, nós estamos já preparando, porque essa é uma grande ação difusa. Então, se nós chegarmos na ponta, né, para que todos tenham ciência desse grande momento, nós podemos o quê? Perder, perder grandes escolas que estariam, é, que iriam estar lá participando e não tiveram acesso. Então, nós estamos já há meses trabalhando nessa ação difusa, indo nas cidades, fazendo uma pré-conferência. É um grande convite para que todas as escolas façam conferência. E aí, Raquel, é bacana talvez a gente explicar um pouquinho como é que funciona esse processo todo já nas escolas. Eu estive no Rio Grande do Sul, há um mês atrás, mais ou menos, gravando algumas reportagens, inclusive, que a gente vai ver ao longo dessa semana aqui. E lá a gente está de uma menina, aluna de uma escola, que foi até Brasília. Ela foi representante, delegado, me parece o nome correto, delegado daquela escola para a conferência, a grande conferência, me parece a segunda, que aconteceu em 2006. Enfim, o um aluno pode chegar até Brasília para lá ouvir, propor também coisas. Como é que funciona esse processo todo, Raquel? Uh, é um processo em que... Uh, o processo começa nas escolas, né, e, e na, na forma com que a gente trabalha essa conferência, que uh, acaba selecionando delegados e delegadas que vão uh, para instâncias uh, né, cada vez mais uh, abarcadoras do Brasil, né, então, a gente viu que no Rio de Janeiro já está se trabalhando com a conferência nas escolas, assim como no Brasil inteiro está né? se trabalhando com as conferências uh, direto nas escolas. E aí, uh, muitos estados, inclusive, uh, receberam recursos da, do governo federal para realizarem a, as formações de professores né, nessas temáticas das mudanças ambientais globais e que nós vamos trabalhar também nos próximos programas. Sim. E uh, esses professores, uh, eles trabalham nas escolas, mas também eles receberam recursos para as conferências estaduais. E vai ter a instância estadual em que muitos, muito mais alunos vão poder participar, e depois a nacional em abril de 2009, em que nós teríamos uh, 700 uh, alunos e alunas, né? E nós, uh, eu gostaria de te contar... Que também nós trabalhamos com três ações que nós chamamos de ações afirmativas, né? Que são com escolas quilombolas, escolas indígenas e escolas de assentamentos rurais que recebem o material também, mesmo não sendo de quinta a oitava, né? Sendo de primeira a quarta, por exemplo. E, e também tem delegados de cada estado, oriundos dessas três comunidades. Para contemplar essa diversidade para contemplar é essa participação e durante a conferência a gente faz uma conferência de indígenas né de meio ambiente de indígenas de todos os estados de crianças quilombolas de todos os estados então é uma conferência quilombola uma conferência indígena e uma conferência dos assentamentos rurais em que a, e essas conferências acontecem na presença dos outros delegados né então é um grande Brasil diverso, e que se respeita por que adotou o cuidado com a água. É na prática que se fixa o conhecimento e se trabalha para promover um futuro mais sustentável. Os saberes adquiridos em sala de aula ou na comunidade, por meio da observação, pesquisas ou debate, são uma excelente matéria-prima para o exercício da cidadania planetária, que reconhece que todos somos parte da Terra na qual podemos viver em harmonia. Em uma escola no interior do estado do Rio de Janeiro, o um replantio de árvores nativas às margens do Rio Paraíba do Sul é uma das atividades que antecedem a terceira Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. Desde a segunda conferência em 2005, projetos de educação ambiental vêm ganhando destaque no Colégio Estadual Monsenhor Francisco. Música no município de Paraíba do Sul, a 160 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, um grupo de professores e alunos do Colégio Estadual Monsenhor Francisco caminha para mais um dia de trabalho às margens do Rio que dá nome à cidade. Uma coisa que eu acho bastante interessante foi que só essa cidade que recebeu o nome dele. Porém, ele nasce em São Paulo... Ibonha, o sudeste do estado de Minas Gerais, passa pelo estado do Rio, na, maio, na maioria das cidades, e deságua no Oceano Atlântico, na cidade de São João da Barra. A atividade faz parte de um projeto de reflorestamento e tem apoio de um técnico ambiental. Esse trabalho começou pela degradação do Rio, né? O sentimento de reflorestar. E a partir daí a gente começou a trabalhar com as escolas. Na ISU, nós nos convidamos, faz palestras, antes de fazer esse trabalho de plantio no local. Esse plantio é para recuperar todo mata mapa é principalmente para evitar sujamento de rio. O objetivo é conscientizar os alunos da necessidade, da importância de preservar a natureza para que tenhamos um planeta saudável. Porque a gente faz parte do meio ambiente, então nós devemos ajudar para que... Para, que, para nós vivermos melhor. São vários temas que a escola tem na questão ambiental. Dentre eles, a reciclagem do lixo, a maneira correta da, de separar o lixo para que haja uma coleta seletiva ainda mais eficiente. Também temas que venham tratar a questão do efeito estufa, para o que podemos fazer com, para solucionar o problema desse fenômeno que foi acelerado, causando assim um aquecimento global. Todos os projetos da escola fazem parte do processo de preparação para a Terceira Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. A escola vem se preparando não só nesse momento, mas já vem se preparando desde 2005, dando continuidade quando participou da primeira conferência, segunda conferência. O material que já está disponibilizado na internet é, sobre a conferência, a terceira conferência né, do meio ambiente, é, os professores já estão passando para os alunos os temas, né, água terra, fogo e ar, já estão trabalhando em sala de aula, é, para trazer to todos os temas para a nossa realidade. A professora Andréa Stephanie lembra o tema eleito na escola durante o processo de preparação para a segunda conferência nacional. E o tema escolhido, na época, né, é, a gente até explica por que foi escolhido, a gente estava vivenciando uma situação... Foi a diversidade étnico-racial. E naquela época um aluno nosso tinha sido rejeitado, um aluno negro tinha sido rejeitado para um emprego devido à sua cor. Porque ele tinha muito mais capacidade, currículo, muito melhor do que o outro que ficou. Por isso a responsabilidade ficou. Que a gente iria fazer um trabalho com as empresas, né, com os patrões, com o comércio, para que é, tivesse uma consciência não discriminatória na hora de escolher os seus empregados. Um dos delegados na conferência de 2005, o Anderson Petri, conta como foi a experiência. Foi exigido de mim elaboração de projetos, motivações dos alunos. Isso realmente trouxe muita maturidade para a minha vida. Mudou o meu modo de pensar para melhor. E tem uma esperança de que realmente se pode mudar a sociedade. E a gente viu aí a escola se preparando para participar da conferência, já em processo de preparação. Agora hoje em dia a gente tem um volume muito grande de informações sobre a questão ambiental, sobre toda a crise ambiental que o planeta, infelizmente, atravessa. Essas informações, inclusive, é uma crítica que está no texto que os professores receberam, no boletim, essas informações muitas vezes não chegam até a escola, até os telespectadores, de forma contextualizada. Você acredita que o trabalho nas conferências, nas escolas, ajuda que essa contextualização seja realizada? E também de que forma que isso ajuda para que o aluno, para o professor e a comunidade onde a escola está inserida, perceba, dos reflexos, perceba os reflexos dessa grande crise que o planeta atravessa, ali na sua própria comunidade? É, eu acredito que a força da diversidade dos depoimentos, dos discursos, das narrativas e da apresentação dos problemas, como eles se concretizam nas realidades locais, que a conferência vai propiciar como um fórum de debate, é condição essencial para que se comece a estabelecer uma leitura plural, que só pode ter uma lógica na contextualização sistêmica. Isto é, vendo a problemática socioambiental como uma produção que se dá de forma articulada e que relaciona o comportamento das pessoas com os fundamentos sociais, culturais e históricos desse comportamento. Então, eu acredito na força da pluralidade de discursos para propiciar uma visualização do problema como uma globalidade, porque ouvindo diferente eu percebo que a minha posição não é única, que a minha posição é uma das posições possíveis. Então, frente à diversidade de orientações em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas, em comunidades vindas dos assentamentos rurais, você percebe a problemática assumida de formas diferentes e leituras diferentes. Isso leva à constatação de que há formas diferenciais de se ver a problemática ambiental. De maneira que, a integração dessa diversidade só pode levar a um avanço na interpretação de sua globalidade. Eu gosto de usar a definição dos eh, geógrafos eh, eminentes da Universidade de São Paulo, Milton Santos e Assis Absaber, que eles eh, conceituam o ambiente no sentido de socioambiente. Então, o ambiente é a organização humana no espaço total, que compreende os fragmentos territoriais em sua globalidade. Isso significa que esta possibilidade da conferência é uma, a, a coisa mais próxima possível da visualização desta forma de socioambiente. Ok. Raquel, de que forma que os saberes e a participação dos integrantes da comunidade são valorizados uh, no processo de conferência? Uh, a conferência parte dos saberes locais, né, ela dialoga com esses saberes locais e numa perspectiva da escola se tornar um espaço de educação integral, integral e integrada, né, entre si e, e a escola então com a vinda da comunidade no dia da conferência para uh, os alunos mostrarem os projetos e discutirem a responsabilidade, a ação, que aquela comunidade escolar vai assumir, né? a escola se torna um espaço que tem uma palavra linda, que tem uma origem linda, né? é um espaço republicano, né? a coisa pública, e onde se aprende ao longo da vida, permanentemente, e essa escola republicana é que convida né, a comunidade a participar da construção dos saberes, né? não só o saber científico que realmente uh, deve entrar na escola, e nós temos nesse material sugestões de atividades com metodologia científica, mas os saberes tradicionais, os saberes originários, né? Uh, e os saberes do cotidiano que se constroem né? na, na escola. E a, a, a conferência, ela fica um evento, né, muito efêmero, se a gente não continua nesse trabalho formando convidas, né, que são as comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola, que dialogam também com outros uh, organismos e outras organizações na escola. E a gente pode continuar depois a falar um pouquinho mais sobre convidas. Certo. desde a, a Raquel chamou a atenção para a importância de que a conferência não seja encarada como um evento isolado uh, na escola. A gente já teve a realização no país de duas conferências anteriores. Você que você comentasse um pouquinho os legados dessas duas edições anteriores da conferência? Então nós tivemos a, é, a primeira, a segunda, essa terceira e o que para nós é muito claro hoje que não é um evento, não é um dia com a hora marcada, né? Mas é é momento de é, assim educar-se permanentemente. A educação ambiental hoje é uma ação permanente na escola. Um processo, nós... né? É, podemos dizer isso muito claramente, porque nós, em muitas escolas nossas, no Estado do Rio de Janeiro, nós temos elas já no seu PPP, seu projeto político pedagógico, onde está inserido como tema central, essa é educação ambiental. E nós é, estamos com uma média de três é, assim, processos semanais de escolas que mandam para nós, que elas querem fazer ações por conta própria, sem nenhum... Programa, projeto do nosso governo, ou do Estado, ou, ou, do, ou do máximo governo né, é, assim, federal do MEC. Então, as escolas já buscam isso. Essa é a educação permanente. E, deslubramento disso, né, quando a escola faz conferência, tem um momento já presencial que a escola, quando faz conferência, ela entra no programa do MEC. Então, ela automaticamente entra nesse programa e participa de um momento é, assim, presencial de formação. E por conta desse grande incentivo lá do Ministério, nós estamos lançando no Rio de Janeiro, no mês que vem, o primeiro livro, né um livro com grandes temáticas da área ambiental, uma grande construção, nossa coletiva, com parcerias é, é, aqui na universidade, e voltado para o nosso professor, para o nosso aluno. Então, ou seja, esse momento de conferência é um momento de um grande convite, mas na verdade ele perpassa muitas das ações. E por conta disso, nós temos escolas hoje aqui no Rio, é, é, aqui no Rio de Janeiro, com escolas que já têm uma, é, uma grande mudança comportamental da suficiência energética. Temos escolas com captadores é, de luz solar, captadores de água, ou seja, a escola já busca uma mudança no seu consumo, buscando realmente que essa escola seja sustentável. Isso para nós é um, é, um, assim, é um dado muito feliz, porque nós temos municípios aonde o único espaço legítimo é a escola. E muito dele, a única escola, é a nossa escola pública, a rede do Estado, e é a única do município, 5 cinco, cinco mil habitantes, 6 mil, então a escola é o espaço desse grande aprender mas as pessoas se conhecem, se casam, fazem a sua festa, enfim, e discute a questão socioambiental também. E por conta disso, buscando para escolas escolas espaço legítimo, as ações transformadoras de eficiência energética para todo o planeta. Bom, nós recebemos aqui um e-mail, foi enviado pela Cizeni Narciso, que é professora formadora do NTE de Anápolis, em Goiás. Obrigado, Cizeni, pela sua participação. Eda, ela traz aqui uma citação do texto... Comportamento social tem relação com a situação de crise ambiental que o mundo vive hoje. E diz que o livro didático traz informações isoladas que não estimulam reflexões. Ela pede que você comente essas afirmações apontando caminhos para dar direções de como fazer acontecer de forma que mobilize os alunos e a comunidade de uma forma geral. Bom, é, o livro didático de uma maneira geral, ele não trata isso porque... A percepção, a análise, a percepção dessa problemática de forma sistêmica e complexa é muito recente. É? O livro, esse texto que foi preparado para subsidiar a organização da terceira conferência infantil Juvenil tenta fazer, uh, subsidiar essa leitura e essa compreensão. É claro que é difícil isso esbarra pela cultura tradicional, não é? que não leva as pessoas a formarem um pensamento sistêmico, que é um pensamento que articula, todos uh, os elementos da análise de uma forma total e global. Por exemplo, aqui no caso, você tem que considerar como território o planeta, não é? porque ele se comunica... É? Através das vinculações socioambientais com todas as partes é? do planeta. Quando eu coloquei a definição de socioambiente do professor Milton Santos Jesus Alessandro, fala que é ambiente e organização humana no espaço total, que compreende os fragmentos territoriais em sua totalidade, em sua globalidade. Então, essa busca, não é? ela é algo que deve ser feito paulatinamente, não, há, não deve haver uma preocupação em se si não se conseguir uh, abranger não é? todos os elementos num sistema, basta que se tenha a atitude intelectual de buscar articular, por exemplo, estamos tratando a questão da água, estamos tratando a questão do fogo, como essas coisas se relacionam. Quais são os elementos do comportamento social que permitem que nós compreendamos a questão da água, do ar, do fogo e da terra? de uma única forma, quer dizer, o conhecimento científico produziu um desenvolvimento técnico que, ao mesmo tempo que pode possibilitar o desenvolvimento de inovações comprometidas com a busca de sustentabilidade, fundamenta também as tecnologias disruptivas, a, a, os elementos do comportamento social que vão se relacionar com o meio ambiente, produzindo deforma, deformadas consequências, consequências poluidoras. Não é? E também, nesse sentido, eu acho que é, essa busca, não é? ela não precisa ser feita de um único fôlego. Não é? ela, ela pode ser feita paulatinamente, eu estabeleço alguma relação entre um dos elementos e outro, o que, que tem o Paraíba do Sul, por exemplo, com a produção de uma sociedade poluída, o que, que significa essa poluição, o que polui em função do quê? Quais são as responsabilidades que podem fazer face a uma busca de transformação? Transformação nas formas técnicas, transformações na maneira de inovar e transformação, acima de tudo, na maneira como nós nos comportamos frente ao conhecimento. Okay. Um desafio das próximas décadas será desenvolver novas fontes de energia renováveis e não poluentes. Quem hoje está na escola terá, no futuro, de tomar as melhores decisões pois cada acerto trará sustentabilidade para a vida e os erros podem ter custos para o planeta. Por meio de uma postura solidária, os cuidados com o ambiente do qual fazemos parte se tornarão práticas do dia a dia de cada pessoa. Cada um ganhará consciência de que suas ações pessoais afetam os integrantes da comunidade, os demais seres vivos. Ao adotar o zelo para com os bens naturais na escola, em casa, no lazer e no trabalho, garante-se o uso sustentável para a atual e para as futuras gerações. Raquel, você me dizia no intervalo que também está sendo pensada, foi pensada, uma iniciativa de formação continuada de professores para a participação nas conferências. Uh, é, uh, nós estamos uh, construindo com a UAB, que é a, a Universidade Aberta do Brasil, uh, um curso de 180 horas uh, com 10 universidades uh, para fazer a formação continuada de professores, nós estamos pensando em 12 mil professores uh, nesse primeiro curso, uh, que é semipresencial. Mas tudo isso para aprofundar esses conceitos, que eles são muito inovadores, né? E a questão ambiental, ela está muito sofisticada e avançou muito. E nós temos que enfrentar uma crise global que, sem precedentes, né? Então, com isso, nós estamos formando professores ao mesmo tempo, construindo essas, esses espaços de debates, enviando esses materiais que são com o um olhar sistêmico e da complexidade e também formando convidas nas escolas, que é uma ação estruturante, né? em que esses debates podem continuar e devem continuar nas escolas e com a formação de professores também. Você também chamava a atenção para a questão das responsabilidades, não é isso? Uhum. Uh, cada escola escolhe né, e elege uma responsabilidade e uma ação. Não é só fazer o debate, uh, mas é também debater com as, pro, as comunidades né, uh, qual é a responsabilidade que essa comunidade tem. Uh, com relação a ações transformadoras né? Nós falamos de ações mitigadoras que são globais Ações adaptativas que são regionais ou nacionais Em geral tecnológicas e tal a é, esses processos de mudanças climáticas De mudanças ambientais né? Mas uh, nós temos que falar e muito Sobre as ações preventivas e Que são a, a, as ações responsáveis né, e educadoras e as ações transformadoras que são locais, micro locais, que acontecem nas escolas, então ao alcance das nossas mãos e ao alcance das nossas comunidades e tudo isso nós trabalhamos nessa nesse material, né, que nós uh, estamos mandando para as escolas e com isso a gente trabalha o conceito de responsabilidades que é muito interessante porque uh, as responsabilidades elas existem na exata medida e proporção em que aquelas comunidades, as escolas, têm de acesso ao poder, ao conhecimento, né? poder econômico, poder político, e a cada grupo social. Né? Então, os empresários, os políticos, eles têm outro tipo de responsabilidades que eles precisam assumir, de acordo na e na proporção do seu acesso aos conhecimentos e ao poder. É muito interessante trabalhar com isso, né? e construir ações que são as formas transformadoras da gente colocar essa educação ambiental crítica com as responsabilidades na prática Desde aí eu fico pensando que talvez o professor, muito provavelmente que esteja nos assistindo já nesse terceiro bloco, fico pensando assim, bom, mas são muitos desafios para que eu consiga desenvolver esse trabalho uh, uh, implementar essa dinâmica da conferência, das conferências aqui na minha escola, eu queria que você falasse que desafios são esses, além da mobilização do próprio professor e dos seus pares dentro desse, dessa escola é, você falou uma coisa muito importante Murilo né dos nossos pares é, eu costumo dizer que o nosso o nosso desafio é o nosso, é o nosso professor né que ele tem na verdade o comprometimento com essa ação porque o nosso educando o nosso jovem está lá pronto para receber né de coração aberto enfim com toda a vontade o nosso o nosso desafio é o nosso par, é o nosso professor e eu como toda da rede há quase 20 anos falo isso muito à vontade né E aí o que vem colaborar é, profundamente nisso é essa formação que é o momento presencial e a exemplo do Ministério também, nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma ação dessa formação continuada de 180 horas, já estamos em prática, no, né, com a nossa primeira turma, com 154 escolas, culminam dia 14 de outubro e para o próximo ano nós vamos estar dando um espaço de formação sempre também, é, assim, presencial em parceria com a com o aquele aqui do estado, que é o Centro de Educação de Ciências, é, à distância do, do nosso estado, para 500 escolas, 500 unidades lá escolares, fazer uma formação continuada em educação ambiental e, e agendamento escolar. E aí, propondo esse momento que o professor produza. A esse exemplo, nós estamos produzindo, nesse próximo mês, esse primeiro material de com nosso. Então, assim, e uma coisa que eu queria dizer que é muito importante, esse material aqui é um material permanente, como a educação ambiental também deve ser permanente, ou seja, não é uma coisa estanque, chegou na escola fiz conferência e guardei. Não, ele é consultivo. E desde a primeira conferência, eu tenho ainda os meus livros, da segunda e terceira, ou seja, toda a comunidade escolar deve participar. Então... Se nesse momento eu tenho o um jovem é, do ensino fundamental, que pode ser esse representante da escola, mas o ensino médio também deve participar de toda a discussão. E a educação infantil também. Então eu digo que é um material para toda a comunidade para os pais, professores, alunos e ele não tem dia e não tem hora marcada. Ele é sempre consultivo que tem uma boa base teórica. Ok. Eda, tem um ponto que também apresentando outras séries relacionadas à temática ambiental aqui do salto, uh, a gente vira e mexe e num ponto que é uma preocupação ecológica, uma confusão que ainda existe na cabeça da sociedade de uma forma geral, atrelando as questões ambientais apenas à vertente ecológica. Esse ainda é um desafio que precisa ser superado por nós todos enquanto sociedade, na sua opinião? Sim, uh, o problema fundamental a ser compreendido é o seguinte, a norma, que produziu a questão ambiental, é a norma científica. Mas não pelo seu, pela sua forma de produção de conhecimento, mas sim pela maneira como ela foi atrelada a um processo político, a um processo econômico, a um processo civilizatório, que faz com que ao se transformar em técnica, não necessariamente as decisões que vão fundamentar o uso da técnica estejam baseadas na lógica do conhecimento. Elas são baseadas na lógica do interesse do sistema econômico-político. De maneira que isto, para ser transformado, é preciso que se compreenda essa vinculação. Então, o conhecimento científico ele é necessário para a compreensão da problemática, o que não significa que ele vai ter que ser exclusivamente o produtor dessa nova forma de enfrentamento da crise ambiental. Aí ele vai precisar conversar com culturas da oralidade para produzir um encontro entre as formas letradas, que são as formas científicas, conhecendo seus fundamentos, e as culturas da oralidade, se possa descobrir uma nova forma de se relacionar o homem com o homem e o homem com a natureza. É? Então, essa, essa convicção ela torna muito exigente a contenção da problemática ambiental, porque existe essa dimensão, política ideológica filosófica que vai condicionar a necessidade da pluralidade de visões e ao mesmo tempo existe a necessidade de compreensão e domínio das informações científicas que geraram a problemática e que necessariamente são condição para a compreensão dela né? okay. isso é muito é, é uma, um, uma condição que é difícil as pessoas entenderem excluindo a ciência da compreensão, você não vai conseguir enfrentar a problemática ambiental. Ok, aí nós recebemos aqui, Raquel, um fax, com pergunta da Maria da Graça, do Espírito Santo. Obrigado, Maria da Graça, pela participação. Ela pergunta como deve ser o passo a passo de uma escola que quer participar do processo de conferência. Oi, Maria da Graça. Um, o passo a passo da escola é ler o passo a passo que a gente está tá nessa caixinha aqui. Todas e as escolas receberam material aqui. Todas as escolas uh, devem ter recebido o material. Uh, se ainda não receberam é porque uh, o correio ainda não, não entregou, uh, mas uh, todas, ah, a Daisy está me mostrando aqui. Esse é o, o passo a passo né, da, da conferência na escola E ele traz um, em bastante detalhes né, Como se deve acontecer a conferência na escola Como eleger um delegado, uma delegada Quais são as características dessa, né, desse jovem né, delegado Por que, que ele, ele pode ser eleito E, tal, uh, e também a, a questão das responsabilidades como preencher essa folha de resposta né, que vem aqui no final e que depois tem que ser enviada e tem que ser colocada na internet, uh, o, cadastrada a, a responsabilidade, o delegado e tal, a conferência da escola tem que ser cadastrada e ser enviada para nós né, nesse envelope resposta. E, uh, e tem também uma surpresa nessa, nesse material aqui do passo a passo, que é a questão da educomunicação, que é muito querida para nós. Né? Uh, a educomunicação é como é que a gente faz a gestão da comunicação nos espaços da escola com a produção para os meios. Né? E, então, as, a, as escolas elas podem pegar essas responsabilidades e esse debate e transformar em peças de teatro... Pode, né? E também em vídeos, em programas de rádio, para rádio comunitária, em jornais, em jornais murais, em todos os tipos né? e formas de comunicação, para que a, essa educomunicação participe da escola, assim como as disciplinas escolares participam, né? E tudo isso está nesse passo a passo. Bom, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do Salto para o Futuro de hoje, ora, como você já sabe de começar a ouvir as considerações finais das nossas convidadas. desde por favor, gostaria de começar te ouvindo. Quais são os seus destaques? Eu gostaria de dizer a todos os nossos colegas das redes estaduais, municipais, porque esse é um programa para todos. E educação não tem divisão geográfica. A política a política tá todos. né? Como disse Raquel, ela é uma república... É para todos os cidadãos e eu convido a todos os nossos colegas a proporcionar, propiciar esse momento reflexivo, né, inclusivo na nossa escola. E lembrando nosso querido Paulo Freire, a escola tem que ser um espaço feliz, acima de tudo, democrático, plural, mas muito feliz, né tem que ter prazer em estar naquele, é, é, ali naquele ambiente. E lembrando, quando a escola... Realizar a sua conferência, né? ela preencher o envelope de resposta, ela vai ter que, é, que enviar, no caso, no passo a passo, diz para onde deve enviar. No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação, mas o passo a passo tem endereço de todos os estados para onde deve ser. É, a assim, ser enviado e a comissão do Estado que vai tratar com muito carinho todo esse material. Então eu faço um grande convite ou uma grande convida, né, que a escola realmente tem que se alegre, viva, feliz, convida, para participar desse momento, que é um momento de inclusão, né, que é uma política pública, é uma política de educação permanente a todos os colegas da rede pública do Estado do Rio de Janeiro e de todo o nosso país. Ok, Deise, obrigado pela participação. Reda, por favor, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer, eu sempre digo assim, ainda não existe uma política ambiental pensada com P maiúsculo. A política ambiental com P maiúsculo significa construção intencional, poética e compartilhada do futuro. Eu acredito que as Conferências infantojuvenis Juvenis para o Meio Ambiente são um passo na direção da construção de uma política ambiental pensada dessa forma. Eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os educadores e educandos, educandos e educadores do Brasil. É? educadores populares, professores, é? que acreditem na possibilidade de construção de uma política ambiental pensada dessa forma. Isto seria uma invenção histórica que nunca foi ainda realizada, mas que eu acredito que cujas bases estão sendo lançadas com essas políticas públicas e justamente em decorrência da crise ambiental é o lado construtivo, não é, da crise ambiental. Okay. Ela para gerar consciência para uma ação de construção de uma política ambiental. Ok, Ieda, muito obrigado pela participação. Raquel, por favor, suas considerações finais. Também práticas. Eu, eu queria indicar o site, o sítio, né, na na internet, onde as escolas vão se cadastrar, mas também Uh, onde elas podem debater, encontrar blogs e encontrar outras escolas numa comunidade virtual de aprendizagem, que nós estamos fazendo junto com o Educa Rede e, e também todos os materiais da conferência uh, é um espaço de debates de construção dessas sociedades sustentáveis e dessas políticas com P maiúsculo, né? uh, de educação integral a, a, a essa questão ambiental é uma das bases da, da educação integral né? uh, e o sítio na internet é www.mec.gov.br barra Conferência Infanto 2008, tudo junto. A gente ainda tem um tempinho, bem breve, só para contemplar. Cristina do Paraná que pergunta, para participar da terceira conferência, a escola precisa ter participado da primeira e da segunda? Não, de jeito nenhum. Ela pode recuperar o tempo perdido <risos> e participar dessa terceira conferência com todo prazer. Estamos de braços abertos e muito boa sorte. muita. Felicidade, né? <risos> ok, Raquel, obrigado pela participação. Só repetindo o endereço, o site é www.mec.gov.br barra Conferência Infanto 2008, conferência sem o, o acento e tudo junto. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o primeiro da série Mudanças Ambientais Globais. Participaram do programa Raquel Treiber, Coordenadora Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação. Eda Tassara, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e Daisy Keller Cavalcante coordenadora estadual de educação ambiental do estado do Rio de Janeiro. E você, gostou do tema da série? Então, no nosso site você encontra os textos do boletim, entrevistas com educadores e pode enviar perguntas e relatos de experiências bem-sucedidas aí na sua escola. O endereço você já sabe, é www.tvbrasil.org.br salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre o ar e o aquecimento global. Você não pode perder. Tchau. Divulgação da informação e ampliação dos conhecimentos por meio de educação ambiental. Criaremos grupos de intercâmbio para realizar palestras, seminários, campanhas, pesquisas e apresentações culturais de jovens para jovens e de jovens para adultos. Iremos proteger e valorizar o local em que vivemos e suas culturas com a produção e apropriação de diversas linguagens de comunicação, descontraídas e criativas.